Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio da série Como Era Gostoso Meu Inglês. E hoje vamos falar de budget. Budget quer dizer orçamento, ou pode ser tão somente verba ou investimento. Em uma agência de comunicação não se trata apenas de fazer uma cotação ou uma estimativa de custos de serviços. O budget é uma quantidade de dinheiro, que sua empresa dispõe para investimento em publicidade, em anúncios, em produção, em divulgação em mídia. Por isso que a pergunta que sempre ecoa em reuniões com agências de comunicação é aquela que diz qual o budget, ou seja, quanto aquela agência terá para investir na sua comunicação. Qual o valor a ser investido por ela, a agência, num determinado período de tempo com a comunicação da sua empresa. Sabe aquela velha frase que diz, isso não cabe no meu orçamento? Então é mais ou menos isso. Afinal, você tem que planejar tudo antecipadamente para saber o quanto pode investir e quando poderá investir. E você irá se basear em vários fatores para tomar essa decisão. E isso vai impactar diretamente em qual será a sua estratégia de marketing. Por exemplo, você pode ter um valor disponível de 12 mil reais ao ano para investimentos em mídia. Então seu budget passa a ser cerca de mil reais ao mês. Consequentemente, você tem como planejar o que cabe nesse seu investimento, quais serão suas estratégias, uma vez que você sabe que esse é o valor que será investido. O que será possível abraçar investimentos de mídia, em campanha, em produção, dentro de cada período que você tem para investimento. Mas não quer dizer que o budget precisa ter um valor fixo. Lembre-se que ele faz parte de um planejamento que foi feito lá atrás. Isso tudo está ligado com a, os, o planejamento de marketing que você fez antecipadamente, por exemplo, que você baseou todas as suas estratégias num determinado público, numa determinada persona. Então você tem que ter em mente que suas estratégias elas podem se flexibilizar com o tempo. Até porque se você lançar uma campanha em redes sociais, por exemplo, e essa campanha bombar, essa campanha der muito certo, você vai ter um retorno. Então, não seria interessante que você investisse um pouco mais naquela campanha? Então, prepare-se para ter essa flexibilização. Então, tenha um plano de reserva, porque assim você pode flexibilizar o budget on the fly, que a gente chama. Ou seja, à medida que ele vai sendo consumido, você repõe valores, porque naquele período você precisou impulsionar mais campanhas. Você precisou investir um pouco mais e você vai ter o retorno lá para frente. Mas o que fazer se você não tem experiência e não sabe como estruturar um planejamento de budget? Como montar um plano de investimento financeiro em mídia, por exemplo? Então, como começar isso? Comece pequeno. Imagine que você tem um faturamento X ao mês ou ao semestre e dedique 5%, por exemplo, ou até menos comece aos poucos e vá aumentando à medida que você consegue medir o seu retorno consegue medir aquilo que você conseguiu com as suas campanhas e com isso você vai reinvestir nelas lembre-se que a campanha ela deve ter um prosseguimento então o budget também é uma questão de períodos de ciclos então você determina um budget semestral por exemplo isso quer dizer que no próximo semestre você já pensou antecipadamente que vai talvez investir um pouco mais, que vai mudar certas estratégias e você vai precisar de dinheiro. Então já pense antes. A dica que a gente sempre dá é a seguinte, já falei de investir pouco, começar pequeno e ir crescendo aos poucos, certo? Porém, tome cuidado para não gastar todo o seu investimento em uma campanha só, porque se essa campanha der errado, você não vai ter margem de segurança para o próximo ciclo. Então você vai chegar fragilizado no próximo ciclo. Faça campanhas setorizadas, distribua a verba do budget em determinadas ações e vá medindo o retorno delas. O importante é que você tenha que reinvestir. Lembre-se o seguinte, não pense apenas naquele cliente que você pode ganhar com as campanhas. Pense naquele cliente que você pode é, manter, ou seja, o cliente que já comprou com você, então Imagine, dentro do seu budget, uma parcela, um percentual de valor que você vai investir nesse público, o público que já comprou de você. Como dizia Philip Kotler, é muito mais caro é, conquistar um cliente novo do que manter aqueles que você já tem. Então nunca despreze os clientes para quem você já vendeu. Por hoje é só. Obrigado por ficar até o fim e não se esqueçam que quem fica até o fim tem desconto nos nossos cursos. E você que ficou até o fim. Além de eu agradecer imensamente, eu vou presentear você com um desconto de 10% para fazer um de nossos cursos. Curso de Canva completo e curso de Marketing Digital. Então, procure o cupom que aparece na tela, adicione na hora de fazer o checkout e ganhe um descontão. É isso. Obrigado. Até o próximo.